Não só agora por que você falou é Gama, que estamos aqui com mais um vídeo, e hoje um RPG Maker bem conhecido, chamado Paranoiac. Eu vou voltar no canal a trazer os RPG Maker pra jogar com vocês, principalmente de terror. Então, eu nunca joguei, mas eu conheço porque já me falaram dele. Então vamos ver como é que é esse negócio doido esse jogo contém surpresas inesperadas e imagens fortes, o coração fraco. <risos> o autor não tem responsabilidade por qualquer problema que venha a causar por causa do jogo. Além disso, esse jogo é uma linguagem que discrimina em algumas partes, podem ser tomados como discriminatória. Esteja ciente que o autor não tem a intenção de promover a discriminação. Ok. Joguei isso, tendo em mente. Tá, né? Why not? Já se passaram três anos desde que minha tia se foi. Devido a uma certa série de acontecimentos, me mudei para a casa que tinha sido negligenciada desde sua morte. Miki Takamura é o nome dela. Esse lugar ficou empe... Tem que fazer vozinha, gente, porque aí ela tem cara de piranha. Esse lugar ficou empoeirado. Acho que se passaram três anos. Eu vou dar uma olhada pela casa. Então, uhum. tenho meu banheiro pra cagar aqui, ó. Delícia, já dá pra fazer um barro. Dá pra mexer? Não. Tá. tá. Uma grande lareira. Não consigo abrir. que lindo. Você já vai pra uma casa trancada, né? Ó, um lugarzinho pra gente tomar um banho delícia. Isso deve ser difícil de limpar. Ó, você tá vendo, né? Essa casa aqui já é de rico. E, tipo assim, casa de rico só dá ruim, né? Já notaram isso? Seria ótimo se a geladeira estivesse vazia. Ah, então tá cheio de coisa podre. Uma flor branca e seca. Ah, vamos lá. Gostaria de, de ver alguns DVDs aqui. Ok, né? Aham. Uhum. Olha! Uma área com futon. Não. Isso aqui é um... Kotatsu. Eu não tenho um na minha casa. Um armário com nada dentro. Interessante, gente. Dá pra, te tipo, fazer uma balada aqui já, assim, muito doida, né? Que, assim, vai ter gente que vai sair bêbado. Tá, meu quintal. Super lindo, né? Gostei. É, assim, uma casa nova geração. Trancado, delícia. Adoro. Casa, casa trancada. Que isso? Ah, uma pia. Ok. Ah, isso aqui vai ser meu quarto. Esse aqui é um. É um. É um que é o nome disso? Um calendário. Tem a foto de alguém bem sexy no calendário. Verso. Trancado. Trancado. Trancado. Delícia, gente! Uma casa que você já não tem metade da casa pra usar consigo abrir, provavelmente está trancado. <risos> Aqui é outro. Nossa, essa véia é bem japonesa. Nem mesmo um futão, acho que ela viveu em paz. Nada, só poeira. Hum, interessante. Gente. Trancado. Tá, olha minha casa inteira e agora. Que que o jogo? Que que a minha vida? O que que o jogo quer que eu faça da vida? Ai, tá tocando um caralho de um telefone, eu não lembro onde é que era esse telefone. Ai, meu ouvido. Que? É a Takamura. Quem é? Oh, Mickey, você já está aí? Como vai ser nova casa? Muito empoeirada, mas é legal e enorme. Tem que fazer, tipo, aquelas personagens, sabe? Tipo, inútil. aquele cones de pessoa. Então, a gente tem que fazer a voz certinha. É ótimo ouvir isso. Não, essa é a voz da mãe. É ótimo ouvir isso. <risos> a, sua, a sua bagagem deve, estar, deve chegar amanhã. Obrigada. Uh, posso perguntar algo? Achei portas trancadas por toda a casa. Você teria chaves? Ah, Chaves? Acho que eu não teria. Eu tinha... Ela tinha alucinações de perseguições. Trancou as portas da própria casa. Um tanto estúpido se me perguntar. Bem, faça o que conseguir sobre isso. Se precisar, pode chamar um chaveiro. Tá, tchau. Tchau, Gemidinho. É tipo assim, quando a pessoa falar esse UGH, é um gemido. Eu não, eu não imagino, tipo, sei lá. Um... Ah, eu tô cansado. Não, imagino. Urgh. Está tarde. Vou tomar um banho e dormir. Vamos tomar um banho? Hum, cena de nude, gente. peraí. aí. Eu não estou fazendo nada, mas estou tão cansada. Eu vou tomar um banho. Não tava sujo esse negócio? Musiquinha de tarado, gente. Aí chega. Então bora. Tenho quarto no segundo andar, eu vou dormir lá esta noite. MEU DEUS! A chapeleira caiu. Hã? Hum? Tem uma chave. Estava no bolso do casaco? Eu não sei de onde é, eu não vou sair procurando isso hoje. Vou dormir. Super normal. Aqui, meu quarto. Eu não gosto também de dormir em cama de outra pessoa, mas. Ah, bem. Uhum. Baladinha já. Gente... O que que tá acontecendo? Gente? Eita porra! Nossa senhora! Um sonho, eu não consigo me lembrar ah, esqueci de tomar o meu remédio. Talvez foi por isso que eu acordei. Estou com sede, vou pegar um pouco de água na cozinha. Gente! Dia 1. Um. Eu tô indo na cozinha no meio da noite. Coisa mais conveniente em jogos de terror. Aqui viu barulhinho aí efeito sonoro. Uh -huh. ah! tô tatuando, gente. Que cabelo é Por Que isso aqui. Eu vou ter que ver... Ah, amanhã. Eu só quero dormir agora. Faz parte. Algo super normal. Curti muito ter ouvido aquilo. Tá, agora eu vi. Moço! Achava que essa porta não abria. Por que está aberta agora? Entrar. Há muitos livros. Revista de três anos atrás e a capa parece tão velha. mas revistas. Receita. Famosos livros para as crianças. Romance. Hã? Tem é algo dentro do livro. Uma nota. Estão tentando me prender. Me odeiam. Se eu não conseguir... Assim é Saek. Tenho certeza que não vou esquecer o meu nome. Saek. Tá bom. Um espelho. Tá, não tem mais nada aqui? Uma mancha. Poderia ser... Urina? <risos> tem mais coisa aqui pra olhar? Não, não, não. Ok, vambora. Vou voltar a dormir. Caralho, tomar no cu deixou dormir, porra. Não gostei do som. Não gostei. Eu não aprovei esse som. Meu Deus. Ai. Meu Deus. Que? Essa coisa está vindo em minha direção? Ai meu Deus. Ai meu Deus. Eu tenho que correr Ai, Isso está correndo atrás de mim Eu tenho que correr Onde eu me escondo Explicar mecanismo de fuga Tá, eu quero entender Existem vários lugares em torno dessa casa para se esconder Escolha um lugar para tá, tá em inglês, né? Escolha um lugar para esconder e Esconda antes que o monstro vá na sala Dois dos possíveis esconderijos Um é correto e dois são morte E o resto vão te achar a perseguição continua até o lugar certo ser achado. Quando o monstro estiver no cômodo que você... Não pode se esconder... Ah, quando o monstro estiver no cômodo que você... No mesmo cômodo... Não pode se esconder. Cada vez que você fugir, o esconderijo certo e o morte vão mudando. A perseguição começa. Agora. Ai, meu Deus, calma. Ai, ai. E eu não salvei. FUCKING GENIUS! Ai <gasps> gente. Não, aqui. Tem que ser outro lugar. Ai, meu Deus. Na cozinha. Na cozinha, gente. Essa musiquinha parece tipo um funk, sei lá. Embaixo da pia. Talvez eu caiba aqui. Toma no cu. Já sei. Eu vou aqui, ó. Já sei. Ai deu ruim. Dibrei. Ah. Esquema. A gente vai ser o jogo inteiro eu tentando vencer isso. Ai, quase. Vamos descer. Vem aqui. Subir aqui. Vamos ver. Tentar aqui de novo. Ai meu Deus. Mecha. Mentira. Aqui. Uhum. Ele vem atrás. Ah, ele me dibrou. Me debrou. Vem em mim! Vem em mim, dodge. Ah. Achei! Seu filho da mamãe Ai gente, desculpa É emoção de ter conseguido Que lindo eu dormir aqui, gente Porque já é de manhã eu acabei dormindo Aquela coisa se foi Sério, o que foi aquilo? O que foi aquilo ontem à noite? Um sonho? Mas parecia tão real. Eu acordei e acordei no armário. <risos> Pelo menos aquilo se foi. Deve ter sido um cachorro maldito ou algo assim. Eu ainda preciso ver esse lugar. Ah, eu achei aquela chave ontem. Eu deveria saber o que abre. Bom, gente, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Deem like, favoritos, inscrevam no canal, compartilhem o vídeo. E me falem se vocês querem a parte 2, que aí a gente continua, não sei, né? Porque vai que a série não dá certo. Mas então até o próximo vídeo, gente. Então, pessoal. Valeu.